Aí nos estás, mais chame lá coração. A minha alma só tem que solidar, Se há não podo ver-te, porque Deus só me quer ver para ser-me sofrer. sempre este abraço de me existir, adorar-te para mim meu inteligente dentro vezes eu contrava e o calor que me brindava é o amor e a paixão. E essa é a história do um amor que não há algo que me és compreender todo o que todo o mal, que é a luz minha vida. Apagando toda a que... ai, que a vida tão obscura, sem não que vive, e és a história de um amor. Sempre que este é lação de me existir, adorarte para a minha religião. Entre meses eu encontrava, e o calor que me brindava, e o amor l'amor e a passão. És a história d'un um amor Que dá guai um ao tricô Que me compreender Todo o todo o mar Que ela é luz a minha vida Apagando pela cué Ai, que a vida tão obscura Sem amor não viverei És a história d'un um amor Sempre questa cestes alas deve existir, adorar-te para minha religião. Entre beijos eu encontrava, é o calor que me brindava, é o amor e lá pazio. Entre beijos eu encontrava, é o calor que me brindava, é o amor e lá pazio.